Meu Deus, onde é que eu tô? Que isso? Que isso, moleque? Me solta, eu não te conheço! Me solta, que para de lamber meu braço! Para de lamber meu braço, moleque doente! Oi, passarinho. Eita, o cara aqui! Oi! Oi. Oi. É, vocês não. É. Caralho! Que isso velho? Que que desfilho? Meu Deus, ah, deu, deu merda, acha que deu merda, meu? Ok, filho, Ô é, moleque, deu, deu merda, deu merda ah, não, dá, não dá pra assistir direito, que vai passando ali, ah! Ah! Ah! Ah! Alô, moleque? moleque. nossa o moleque, tá... caralho, mano, que isso? Ô oh, cara, solta o moleque, eu tava, tava gostando dele Tava, tava deixando meu braço quentinho Ei, ei, volta aqui! Tem que pagar ao menos! Porra, não sabe tá promoção de levar de graça assim. <risos> Nossa! Como você é lindo! Seus olhos, seus dentes, sua boca com carnuda. Caralho, o que foi isso? Morre! Iguana! Mata iguana! Ai, ah, iguana! Mata o pássaro! Caralho! Isso foi agressivo, meu Deus do céu! Eu quero fazer de novo. Quem começou a mijar? Quem tá mijando? Quem tá mijando aí? Oi, então. Eu queria. Eu queria a ajuda de vocês mesmo porque eu, tô, eu caí caído do avião ali eu tô meio agora que eu fiz passo com a galera da região eu posso finalmente fazer a minha a minha tenda agora é só ter uma perna aqui que é agradável .興. a volta aqui okay. liga liga essa porra liga essa porra ai liguei, meu, deus. meu deus onde que eu tô caralho caralho <risos> Olha que bonito tem uma camiseta. Eu amo o céu, bicho. Aí tem meu rosto ali, ó. <risos> Achei um balde azul. Era tudo que eu queria, meu amor. Que saudade. Ai, caralho. Ah! Ah! Ah! Que isso? Ah. O que eu vou nessa buceta? Tô querendo saber, ninguém me fala essa parada, tô ficando rateado. Rateado pra quem não sabe a expressão que significa bravo, bravo, puto da vida. Ah, ah, meu Deus! Meu Deus! Peraí, caralho! Ah, é por aqui! Ah, achei o caminho para a saída! Vocês não sabem mais a batalha da água, eu fui corado como o melhor guerreiro! Larga meu corpo! Não!